Essa é a sexta edição da conferência. Had so many questions. How can we deploy technology? padrão de metadados, learning in data journalism. As organizações indígenas e monitoramento de políticos brasileiros. That would be fantastic. jornalismo é projeto coletivo. Super obrigada. É impossível não me emocionar. Obrigada. Valeu, o jornalismo vive.